Shalom a todos, estamos em Parashat Va'era. Nossa Parashat começa sobre a crítica que Hashem faz para Moshe Rabbeinu, Depois que Hashem tentou convencer muito, muito Moshe Rabbeinu para ir e tentar salvar o povo de Israel do Egito, Moshe Rabbeinu foi convencido e ele vai lá para Paro. Ele fala para ele, ele, por favor, libera o povo do Egito. E não somente que ele não consegue, a situação está piorando. O povo de Israel está sofrendo ainda mais. E Moshe Rabenu. não sabe o que fazer. Ele fica muito bravo, fala para Hashem, Hashem, por que você me mandou? O fato que você me mandou, você piorou a situação do Amo Israel. Por que você me mandou? E a Hashem, nos parasha fala, Moshe, você quer ficar bravo porque eu te mandei? Abraão, Yitzhak e Yaakov nunca questionaram, nunca questionaram sobre o que falei para eles. E você está questionando? E Hashem fala duro com Moshe Rabbeinu. A pergunta é, como dá para comparar Isaque Yitzhak, Iacob e Moshe Rabbeinu? Avram Yitzhak Lerakov não tinha agora um povo com eles, não tinha uma situação tão difícil, tem um povo que está sofrendo já anos e anos, tá bom, Avram Yitzhak Lerakov não questionaram, tudo bem, mas aqui Moshe Rabenu, ele, ele tem um papel de, de salvar, de ajudar, e no final ele está vendo que está falhando, e não sabe o que fazer, falar, achei porque você me mandou. É tão lógico que ele vai falar assim, não dá para comparar Moshe com Avram, Yitzhak e Yaakov. A situação é totalmente diferente. E ainda mais, depois que Hashem fala assim para Moshe Rabenu, ele fala um passo muito interessante. Ele fala assim, vai Hashem El Moshe e El fala Hashem para Moshe e vai Bnei Israel. Ele ordenou uma ordem sobre o Am Israel de falar uma coisa para o Am Israel e também, também para, para o rei do Egito qual é a mensagem? tirar o povo de Israel do Egito quer dizer, não fala somente para, para oh, de tirar o povo de Israel do Egito e falar para o povo de Israel tirar o povo de Israel do Egito isso não faz sentido que quer dizer isso? Posso entender qual a mensagem para Parou? mas para o povo de Israel qual a mensagem? Eles vão tirar o povo de Israel do Egito? O que quer dizer isso? Para entender tudo isso, vamos voltar para a Parashah da semana passada Parashah Chemot. Ali está falando sobre quando Moshe Rabbe saiu do palácio de Parou. ele vai ver o sofrimento dos irmãos dele. E no primeiro dia ele está vendo um egípcio que está batendo um judeu. Aí ele mata o egípcio, enterra ele na terra. O dia seguinte ele está vendo dois judeus que estão brigando. Aí ele fala para um deles, por que você quer bater seu irmão? Aí ele responde, ah, você quer me matar como você matou o egípcio ontem? Moshe Rabbeinu fala, uau, agora já está, todo mundo está sabendo disso. O pastor que depois está escrito, parou, já ouviu disso, queria matar Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu está fugindo para Midian. E aqui é muito estranho. A gente sabe que, esse judeu que queria bater o amigo dele, ele é o próprio judeu que foi salvo o dia anterior. Então por isso que ele sabe que ele matou o egípcio. Então, Moshe bem no porque ele fica tão assim ansioso e, e interessante que ele não falar que já todo mundo está sabendo depois que parou está ouvindo falar isso antes porque você não precisa falar depois quando já parou está ouvindo isso para falar ah já todo mundo está sabendo disso então vou fugir para a mas agora não todo mundo está sabendo disso qual o ponto aqui então, a resposta é que é verdade, cada situação difícil, escravidão, situação que uma pessoa não consegue, não sabe onde vai ter a solução, onde tenta achar a solução, está achando outro problema. Verdade, ele está numa situação que ele pode escolher dois caminhos. O primeiro caminho é de falar quanto é ruim a vida dele. Quando a vida dele vai piorar ainda mais. E se ele vai escolher esse caminho, a vida dele mesmo vai piorar. Mas ele tem outro caminho de escolher. É de ser positivo. De olhar as coisas boas que ele tem na vida. E de ser positivo. E de falar palavras positivas. Isso que vai criar uma nova realidade. Uma nova coisa que nem imaginava. Onde a gente está vendo isso? A gente sabe que o Hashem, quando ele criou o mundo, como ele criou esse mundo? Criou com palavras. Nesse mundo, o segredo é de acreditar e de falar coisas positivas, falar e fazer coisas positivas, isso que cria uma nova coisa, uma nova realidade positiva. E também no outro caminho, quando uma pessoa fala coisas negativas, cria coisas negativas. Moshe Rabbeinu, quando ele está vendo que alguém está falando uma coisa dessa, tinha um pouco medo. Talvez todo mundo está sabendo. Não é que ele tinha certeza. Ele falou talvez, mas tirou da palavra a boca dele tirou palavras negativas. Que todo mundo está sabendo disso. Qual é a consequência? Todo mundo acabou sabendo. É isso a consequência de palavras que a gente tira da nossa boca. Por isso, depois disso, para ouvir, precisar fugir de Midyana. Mas tem um conserto. O Moxherabeno está consertando isso. Mais tarde... Moshe Rabbeinu está fugindo para Midian, está casando com uma filha de, de, do Itro, a Tzipora. Depois Hashem fala com ele no arbusto. E aí, ele aceita de ir para o Egito, falar com o para tirar o povo de sair do Egito. Mas ainda ele precisa esperar até que Hashem vai falar para ele que ele pode voltar para o Egito, porque agora tem um período de vida. E aí, Moshe Rabenu, ele vai para o sogro dele, Hitor. Fala, por favor, você me deixa, eu vou voltar para ver meus irmãos que estão lá no Egito. E aí, então fala, pode ir. Lerre Shalom, pode ir. Passou que depois, Hashem fala para Moshe Rabenu, pode voltar para o Egito. E isso é incrível. Precisa, esses dois psuquim, precisa inverter. Primeiro, o passo que precisava ser que Hashem falar para Moshe. Voltar para o Egito. Que já morreram todas as pessoas que queriam te matar. E depois vai pedir permissão. Certo? Respeito a seu sogro. Dava para entender. Mas aqui está escrito que primeiro ele pediu permissão. A resposta é. O que fez que Moshe Rabbeinu vai poder voltar para o Egito. Para salvar o povo de Israel. O que levou para isso? O próprio Moshe, que acreditou que chegou a hora para voltar para o Egito. E com, o que ele fez? Ele vai para o sogro dele, ele fala que eu quero uma permissão para voltar. Ele já acredita que a nova realidade chegou. Ele acredita, ele fala, ele cria uma nova realidade. E a nova realidade é que Moshe Rabbeinu já pode voltar para o Egito. Achei falar imediatamente, já pode voltar. Você criou a nova realidade, já pode voltar para o Egito e pode ir lá salvar o povo de Israel. E isso é o grande segredo. O negativo cria o negativo. O positivo, palavras positivas, cria, cria coisas positivas. Por isso, Hashem fica bravo no nossa parasha como o Shereben. Por quê? Porque... Por que Moshe Rabbeinu não consegue ir na missão dele quando ele vai para o Por que a situação está piorando? Porque ninguém acredita nele? Qual a resposta? Porque um pouco antes ele falou claramente para Hashem. Ninguém vai me acreditar. Você tirou isso da sua boca? É isso que vai acontecer. Ninguém vai te acreditar. Você tirou palavras negativas? É isso que vai acontecer? É isso que Hashem fala para Moshe Rabbeinu? Você... Está me perguntando por que eu te mandei, por que a situação piorou? Você mesmo falou isso. Você falou que ninguém vai te acreditar. Então qual o caminho? Hashem fala para Moshe Beno. Você vai ensinar para o povo de Israel. Que o caminho para Geulah começa com o próprio povo. O povo precisa acreditar na saída do Egito, na redenção, na Geulá, precisa acreditar nisso. Então vai ordenar ele primeiro para o povo. que o povo acredita que eles vão sair do, do Egito. Depois vai para Paulo. Mas o principal aqui é o povo acreditar na, na saída do Egito. No, o povo acreditar na redenção. Se eles vão acreditar, se eles vão falar palavras, vão tirar da boca deles que eles vão sair do Egito também parou, no final vai tirar o povo de Israel e Egito. E qual a missão sua, Moshe Rabbeinu? Vamos ver o pasuk. Pasuk é incrível. A gente sabe que sempre que eu não estava indo para Paro tinha Moshe e tinha Aaron. Então, qual é a missão de Moshe? Qual era a missão de Aaron? O pasuk, assim, parágrafo 7, Passuque 2. Fala a Shem para Moshe Rabbeinu, você que vai falar. Tudo que eu vou te... Ordenar. E Aaron, seu irmão, vai falar para a paro. Então não está escrito que Moshe Rabbeinu vai falar para Aaron e Aaron vai falar para a paro. Está escrito que Moshe Rabbeinu simplesmente vai falar. Alguém vai entender ele? Não. Tava gregijando, ninguém entendia ele. Quem falava de fato com paro? a paro? Aaron. Então para que Moshe Rabbeinu está falando? Qual a missão dele? A missão dele é de falar as palavras. Shalach etami ve'avaduni. Manda impor ao meu povo e ele vai, ele vai servir a Shem. Ele vai tirar as palavras da redenção da boca dele. Ele vai criar uma nova realidade. Qual a realidade que vai ser criada? Uma realidade que agora o povo de Israel vai sair do Egito. Como? Vai começar com a palavra, as palavras. Isso é incrível. Quando a gente fala sobre redenção, a gente sabe que tem quatro etapas de redenção. Ve te te veio-te-te veio-te-te da escravidão. te veu-te-te veio-te-te veio A do, do te veio-te-te povo te te veio a te veio vai te veio-te-te veio-te-te povo essas quatro etapas não estão escritas depois que saíram do Egito. está escrito antes. E isso nos sábios falam. Se chama Arbaalexonotil Geulah. Quatro linguagens de redenção. Para que falar quatro linguagens? Quatro etapas? Por que você fala em linguagem? Porque a Geulah começa com nossa boca. Quando a gente fala positivo. Fala de Geulah. Vai acontecer a Geulah. E isso... Que a gente aprende que esse quatro, que a gente está tomando quatro copos de vinho por causa de quatro linguagem porque isso que leva a Guiula. Mas alguém vai falar, mas não estou acreditando 100%, como eu vou falar de Guiula? Eu quero ser sincero comigo, comigo. mas não estou acreditando. Falar da vida mele, remante e adaber. Tira da boca de você coisas boas, tira coisas positivas, você vai acabar acreditando. Não começa com a acreditando, começa com a sua boca tira de sua boca você vai acabar acreditando é isso mesmo, o dia de Lela Seder que é o dia que a gente comemora a saída do Egito a gente precisa tirar da nossa boca três palavras Pesach, Matzah, Maror As três mitzvot Pesach, o sacrifício de Pesach, Matzah de comer Matzah, Maror de comer Maror mas gente, o mais importante é de comer por que falar? Porque sem a fala não começa nada. Já gente precisa tirar da nossa boca coisas positivas. Toda essa escravidão começou quando José falou coisas negativas sobre os irmãos. E aí eles ganharam, parou, gente, palavra parou. Exatamente as letras de p pera, boca ruim. É isso o castigo por causa que eles Yosef tirou da boca dele coisas ruins sobre os irmãos. E dia de pensar já fecha o ciclo falando coisas positivas. É isso que a gente pode aprender né, na nossa paraxá. Quando tem situação difícil, parece que está tudo fechado. Vamos tirar da nossa boca coisas positivas. Coisas que a gente acredita na Geulah, acredita na saída. Quando a gente acredita, a gente tira da nossa boca coisas positivas, verdade, acontece a saída e acontece a redenção. Shabbat shalom.